Se você ainda não parou para pensar em como a tua imagem é construída, em como ela foi lapidada durante todo esse tempo, ou mesmo se você tá numa transição aí por um estilo que seja mais marcante, que seja feito somente com itens essenciais, com peças atemporais que vão aí editar a tua compra de forma consciente, eu venho neste vídeo te mostrar como e quais são os elementos que compõem a tua imagem e o teu estilo. Eu sou a Marcela Damaso, idealizadora do meu atemporal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva já, ative o sininho para você ser sempre avisada quando eu postar algum vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela E nesse vídeo eu vou te mostrar, sim, quais são os elementos, o que são as referências de identidade, porque na verdade é ela que vai ditar o teu estilo. A tua imagem, a forma como você usa uma roupa ou aquela roupa que você não usa de jeito nenhum. E assim, saber, saber como você vai resgatar essas referências de estilo também faz muita diferença. Afinal, como eu já disse anteriormente, as referências de identidade é que vão é, ditar o teu estilo. É ela que vai compor o teu estilo, a tua imagem. Porque nosso estilo né, é feito em várias. É feito a partir de várias combinações, de vários elementos diferentes. E é isso que deixa a gente tão única. E os benefícios né, desse estilo, poxa vida, saber quais são as suas referências vai economizar muito tempo. Você não precisa mais, não vai precisar mais ficar na frente do espelho pensando se aquele look tá legal ou não. E eu vou explicar mais pra frente por quê. Vai te economizar também muito dinheiro. Afinal você vai começar a fazer compras com mais consciência. Eu quero que você entenda que fazer compras conscientes é, é você comprar aquilo que realmente você gosta, aquilo que você vai usar por muito tempo e aquilo que tem a ver com a tua identidade. E aí você vai economizar com roupa, com sapato, com maquiagem, até com cabeleireiro. Sabe quando você fica de manhã olhando assim pro teu guarda-roupa e você fala né, aquela frase que eu não aguento mais, né? Ou o pessoal fala, ai, não tenho nada para vestir. Nossa, eu tô com o guarda-roupa cheio, mas eu não me identifico com as peças que eu tenho. E é aí que mora toda essa desconexão com o que você compra e com as suas referências de identidade. Quando você compra, né? Você vai no shopping e compra aquela peça que você viu em alguém ou que você quer muito e você vai lá, compra, não usa e isso gera uma culpa. Né? Você fica aí pensando, mas por que, que eu comprei isso? Eu gostei tanto dessa peça, por que, que tem essa desconexão na, entre o meu estilo, entre o, o meu, meu armário? E quando você faz isso, você acaba criando né, um abismo entre as suas escolhas, né, entre a compra, que seria consciente para você ter um armário inteligente e as suas referências de identidade. Isso vai fazendo o que? Vai virando uma bola de neve. Porque você não entende. Até então, você tinha ouvido já falar de referência de identidade, em como você busca isso. E aí, quando você não sabe, você acaba fazendo a mesma coisa. Então, você põe na tua cabeça assim: da próxima vez eu vou comprar melhor, eu vou comprar de forma mais consciente. E aí você pensa naquela peça, você fala, não, é o que eu quero mesmo, compra. E aí você vai para tua casa e você fala, caramba, não tem nada a ver com o resto das minhas roupas. Isso é um ciclo vicioso e vai virando sim uma bola de neve. Você não tem como sair porque você não tem ainda consciência, você não tem conhecimento sobre o que está fazendo com que você compre de forma errada, criando, lógico, né esse abismo. Mas já vou adiantar, que aqui não tem mágica e eu não vou te passar uma lista das suas referências de estilo. Uma porque eu não te conheço e outra porque eu quero que você pense é, de forma autônoma, que você não fique dependendo do Pinterest, que você não fique dependente de listas da internet ou de consultora de moda, nem mesmo dos meus vídeos. Eu quero que você aprenda e que você saiba é, escolher né? de uma forma é, mais inteligente. Então, não vai ter uma lista, porque, eu não acredito, primeiro que eu não acredito em listas prontas, não tem como, né, gente, eu falar que você tem que usar uma peça X ou Y, ah, você tem que ter uma camisa branca, ou você tem que ter um vestido estampado, sendo que esse não faz o teu estilo. Mas e aí, você sabe o que são essas benditas referências de identidade né? que eu tô falando aqui? Bom, nada mais é do que tudo aquilo que você gosta. Mas, Marcela, você acabou de falar que eu não posso comprar o que eu gosto Não, você tem que ter cuidado Porque assim, a gente gosta de um monte de coisa Mas as suas referências de identidade são aquelas peças, aqueles acessórios que você não abre mão Mesmo cabelo, maquiagem, é tudo aquilo que você não abre mão Eu gosto, ponto E você usa mesmo não estando na moda E tem um outro detalhe, né? Porque não é só você não, é, você só usar aquilo que não está na moda, mas você se sente muito bem usando isso. Você se sente muito autêntica. Dá para entender o que eu estou falando? E aí eu vou te mostrar aqui algumas referências minhas, tá, de identidade, para que vocês consigam aí é, identificar as suas também. E eu vou mostrar também como eu aplico isso no meu atemporal, como eu aplico isso nas minhas peças, aquelas coisas, né? Uh, que eu não abro mão Que são essenciais Que eu gosto e que me faz muito bem Bom, eu gosto muito de coisas vintage né? Não é à toa que eu tenho um brechó E eu gosto da história Eu gosto de, de entender Por que, que foi usado uh, Mesmo nas épocas mais antigas É lógico que eu não, não carrego Essa A questão do vintage assim Muito latente, né? muito gritante Eu incorporo outros estilos com outras outras referências de identidade mas isso é algo que eu gosto bastante então você pode ver que na minha maquiagem por exemplo eu tô sempre com um olho marcado e ele tem o um gatinho né um delineado gatinho e isso vem das décadas passadas assim como eu também gosto muito né, e eu vou falar o de onde eu tiro essas referências para vocês também saberem onde vocês vão buscar tá Batom vermelho é algo que eu não usava, olha isso, porque eu achava que minha boca era muito grande. De fato ela é, mas o que, que eu vou fazer, né? Todo mundo tá aí colocando preenchimento e eu com medo, com vergonha de colocar batom. Então, um tempo atrás eu decidi que eu ia usar muito batom vermelho e eu só usei batom vermelho e gostei. E eu entendi o porquê que o batom vermelho fazia parte da minha, dessa minha, né, de uma das referências de estilo que eu tinha. Por conta da minha mãe. A gente brinca, né, em casa, que minha mãe não escovava o dente sem antes passar um batom vermelho. Então, mesmo sem eu saber, eu, eu gostava, achava bonito nela, mas eu achava que os meus lábios eram muito carnudos, eram muito grossos, e por isso ia ficar muito gritante, né? A partir do momento que eu, né, falei, dane-se, eu vou usar o que eu quero, isso se tornou uma referência de, de identidade para mim de forma muito natural. Assim como eu também gosto muito de alfaiataria masculina, né? Uh, e, e essa referência também é uma referência que eu trago assim é, do vintage eu acho muito bonito né? as décadas passadas em que os homens usavam uh, o costume né? o terno que era composto lógico né? o terno por três peças, o paletó o, o colete, a calça eu achava muito bonito e vindo disso também uh, o meu pai sempre trabalhou de, de paletó, calça, gravata, né? Então, e eu, eu trago essa memória, né, de um homem é, muito, muito elegante. E eu gosto muito de trazer isso pro meu dia a dia, né? Então, assim, são referências que eu busquei, é, que eu busquei da da minha família, né, da minha mãe. Não que eu busquei, mas que eu trago e do vintage também. E assim, eu poderia ficar aqui nesse vídeo falando por horas de todas essas referências. Uma das referências que eu gosto também é o high-low. Porque é muito difícil, quando você acerta fazer o high-low, é muito difícil você errar. E isso me, me dá assim, uma praticidade absurda, coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de conforto, eu gosto de praticidade. Então, isso me ajuda muito. A hora que eu vou comprar uma peça, eu já sei as diretrizes por onde eu tenho que ir é lógico que assim às vezes vai escapar eu gosto de um de alguma coisa que não tem nada a ver com as minhas referências às vezes é uma ou outra coisa mas aí a gente lida de uma outra forma por enquanto eu quero que vocês entendam quais são né entendam e vão atrás das suas referências de identidade e quando eu tenho né, todas essas referências então eu falei do, da alfaiataria falei do batom vermelho falei da do vintage né então sempre vai ter aí uma saia plissada que eu gosto porque tem essa remete também essa questão de da moda dos anos 50 né que era a cintura bem apertada e as saias bem mais amplas eu gosto desse tipo de de, de estilo uh, o jeans que eu não abro mão de jeito nenhum sabe se eu puder em qualquer lugar de jeans eu vou porque eu sei que, que eu estou bem arrumada né? ainda tem alfaiataria que também me deixa com um, um, ar de, um ar mais sério mais poderoso enfim esses são os benefícios né, de você saber você compra de forma mais assertiva e você não vira um, um peixe fora d'água você tem mais segurança no que você está usando porque é muito assim é difícil você você encarar né, segurar um carão aí de uma, sei lá, de um macacão de lurex. Eu jamais seguraria, porque não tem nada a ver com o meu estilo, tá fora da minha zona de conforto e não é algo que eu tenha de alguma referência minha. Eu gosto do conforto? Gosto, mas eu prefiro peças amplas. Prefiro alfaiataria e jeans. Lurex, né, um estilo um pouquinho mais maximalista, já não entra em mim. Então, para eu segurar um look desse, eu tenho que fazer muito esforço. E não é o que eu quero. Eu não quero me sentir um peixe fora d'água, que é o que acontecia antes. Eu me sentia muito assim, porque eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não, não, não conseguia ali identificar que tá tudo bem ter uma estética minimalista, tá tudo bem ser básica. Não precisa usar estampas, não precisa usar aquele monte de cor. Então, quando você está ali se sentindo segura, eu posso ir com um coquetel, usando uma calça jeans, um salto, uma blusa com, com brilho ou com decote, com um, um, algum formato, né? uma forma geométrica, uma modelagem geométrica, e tá tudo bem, tá bonito. Eu vou me sentir bem. É a questão que você sempre vai estar tá com o look certo, em qualquer lugar. Porque você vai ter autoconfiança. Você vai estar tá usando o que você gosta de verdade, e você vai ter autenticidade no que você está usando. Agora, eu vou ensinar você a como resgatar as suas referências de identidade. Então, você vai fazer um exercício, tá? Depois que você terminar. Você vai pegar tudo que eu falei e tudo que eu vou falar agora. Vai fazer aí uma comparação, não do que, ah, eu gosto, não. ah, eu gosto de batom, não gosto. Não, tá? Você vai pegar cada... Cada tópico, tá? São cinco tópicos aí que eu vou começar a falar agora pra você. Você vai estudar esses cinco tópicos e vai começar aí a dar a sua caminhada em direção às suas referências de identidade. Uma delas é o passado. O seu passado pode esconder muita coisa. Muita coisa que você gosta e muita coisa que você não gosta também. Pode ter aí um período na tua adolescência que você não gostava, que você... pode ser que você sofria bullying. Ou que você não usava as mesmas roupas das suas amigas e você se sentia meio deslocada. Ou pode ser uma fase aí que você gostava muito de calça com elástico e você não consegue trazer hoje pra tua vida porque não tá na moda ainda. Se apegar no passado não é uma coisa boa. Não quero que você fique refém do teu passado. Mas eu quero que você olhe pra ele com muita delicadeza, tá? e comece a lembrar daquilo que você sentia muito bem. Automaticamente você vai conseguir trazer isso para a tua vida adulta. Pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na tua época de faculdade, não precisa ser um passado muito distante. Tem muitas mulheres que viram mães e elas têm é, dificuldade de resgatar o, o estilo de, de quando elas não eram mães ainda. E aí fica, Ai, mas eu gostava tanto de quando eu era assim. Eu sei que existem inúmeros problemas. É quando você... Problema, gente, assim, quando você vira mãe, você tem que pensar muito no look que você vai usar, porque se você tem um filho que é muito ativo, você vai precisar correr bastante atrás dessa criança, de um bebê. Então, assim, existem esses elementos que vão dificultando, mas dá sim para você resgatar algumas coisas que você, por exemplo, não abriria mão, mas que você abriu por conta da maternidade. Então, quando eu falo passado, é tudo que é, né? de ontem para trás que você achava muito legal, sentia muito bem e por algum motivo você parou de usar. Os motivos pelos quais você parou de usar a gente vai ver mais para frente. Primeiro, eu quero que você identifique quais são essas referências de estilo. O que estava que lá no teu passado que te fazia tão bem e que você simplesmente parou de usar? Eu falei pra pensar com delicadeza, porque quando você pensar no seu passado e não for algo muito legal, é algo também que você fala, legal, beleza, eu sei que isso não me pertence. Eu não preciso ficar sofrendo quando tiver alguma, alguma tendência, por exemplo, que tenha estampa de bolinha. Eu usava e eu não me sentia bem, não é o que eu gosto, eu usava por, por pressão da, das minhas amigas ou por algum outro motivo, não é o que eu gosto beleza esquece estampa de bolinha toda vez que você vê você já rejeita não precisa ficar pegado nessa estampa uma outra forma é algo que vocês vocês quase nunca pensam nisso e assim tá bem na tua cara começa a reparar naquilo que você sempre usa e aí vamos fazer um adendo né não no uniforme tá não é assim não é que você vai é ah, eu só uso calça jeans e blusinha, então... Não, não é isso. Existem aquelas roupas que a gente usa porque a gente gosta bastante. E existem aquelas roupas que normalmente usa-se porque tem preguiça, porque não conhece o estilo. Aí é outro problema, lembra? Não vamos tratar o motivo hoje. A gente vai primeiro identificar. Então, se você se sente muito bonita, com uma saia rodada, tô pra te falar que você deveria incluir mais saias rodadas no seu guarda-roupa e no seu dia-a-dia. Nossa, eu acho lindo quando eu uso azul. Use mais azul. A gente tende a usar até né, as mesmas preferências das pessoas que estão no nosso círculo social ou no círculo profissional, mas ali tudo aquilo que cerca a gente, a gente é meio que não condicionado, mas a gente tem essas mesmas preferências. Mas se você tem aquela peça que você usa quando todo mundo está usando uma calça uh, flare que seja de alfaiataria e você ama calça skinny jeans, pronto. Isso aí é algo que diz muito a respeito de você. Pode ser uma referência de estilo que você tenha de conforto ou de alguma atriz, de alguma novela que você viu e você resolveu agregar e você sempre usa. Só que você usa de uma outra forma. Então fique atenta a esses sinais. Peças... Que você usa sempre agora você vai precisar reconhecer aí aquilo né eu falo tô falando de peça mas pode ser peça pode ser maquiagem pode ser uh, esmalte da unha formato da unha o cabelo pode ser o que for aquilo que deixa você assim que você sente super descolada sabe aquela quando você põe uma roupa ou usa um cabelo e você fala poxa vida eu tô assim muito cool eu tô, tô me achando, eu tô me achando com essa peça, com esse look. O que eu não consigo entender é porque muitas mulheres é, não compram essas roupas. Parece que, é assim, só compra quando tem uma ocasião especial. Poxa vida, tá ali, é uma peça que vai te deixar bonita, descolada, que você tá se sentindo a última bolacha do pacote. Por que não comprar essas peças ao invés de vocês ficarem comprando aquele monte de blusinha? Brusinha sem, sem qualidade, às vezes só porque tá barato, porque entrando numa liquidação. Ao invés de você parar, pensar e falar, não, eu vou comprar uma blusa que realmente me deixe bonita. Você pode sim ficar bonita todo santo dia. Não precisa estar num salto para você ficar bonita. Basta você ter uma peça bacana. E é isso que eu quero que você resgate. Porque provavelmente isso diz muito respeito às suas referências de estilo, de identidade. Então vai lá no teu guarda-roupa, tá? terminando esse vídeo, você vai lá no teu guarda-roupa e você vai ver, vai provar as peças e vai se sentir bem com aquilo que você tem. E aquilo que você não se sente bem, descarta. Não tem por que fazer número no guarda-roupa. Pensar em número é besteira. É muito espaço, tempo perdido para arrumar, para lavar, passar, é muita coisa, é um fardo muito grande. Não só também, gente, no guarda-roupa, às vezes tem aquele monte de base, de maquiagem, não sei o quê. Mas qual é, qual é a base que te deixa mais bonita? Fica só com ela. Começa já a pensar nisso e pensa no porquê. Ah, eu gosto de uma pele mais mate, ou como eu gosto de um batom vermelho, eu gosto dessa coisa vintage. Não, eu gosto de ser um mulherão, então eu capricho na maquiagem, eu marco o olho, eu ponho um blush, eu passo um batomzão. Eu uso um decote, um salto, eu me sinto a mulher mais poderosa do universo. Você pende pra isso. Essa coisa de, de trazer muita sensualidade Isso é uma referência Não vai adiantar nada você comprar um moletom Porque todo mundo está falando que você precisa Ter um moletom, uma calça confortável na quarentena Você precisa dessa sensualidade E ok com isso Isso é uma referência forte de estilo para você Uma outra coisa né? Já que eu falei de, de sensualidade Que eu lembrei do estilo sexy, glamouroso Não se prenda não se prenda a um estilo pré-definido. Ah, mas ela é muito largada, ela é hippie, ela é muito romântica. Não se prenda a isso. Você vai se prender nas suas referências. Porque assim, se você olhar pra mim, provavelmente uma das desses estilos que tanto falam, vão falar que eu sou XYZ. Eu já me marquei muito com isso. Hoje eu vejo que é besteira. Primeiro que eu não preciso disso. O que eu preciso é comprar a roupa certa pra usar e usar aquilo que eu comprei é disso que eu preciso é importante conhecer os estilos é importante não vou negar é né? no meu curso no antigo curso o mínimo estilo eu falava isso para as minhas alunas tinha uma aula sobre os sete estilos universais mas é que é para elas né eu sempre falo você precisa conhecer as regras para você quebrar essas regras então você precisa conhecer mas não fica apegado ah, eu sou mistura de clássico com tradicional mais o sexy. Ah não, eu sou romântica, mas eu não, eu não quero parecer infantil. Não, tem nada a ver isso. Simplesmente deleta da tua vida. Conheça para quebrar as regras. Não deixe de usar um estilo, uma roupa só porque tá fora. Ah, eu não uso floral porque eu tenho essa pegada mais assim, mais agressiva. O que, que te impede de usar um vestido floral se você gostou tanto? É a tua referência de estilo e pesa o look com um coturno, com uma, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans, um casaco, um blazer, com qualquer coisa que seja. Por isso que eu falo pra não se apegar a nenhum estilo pré-definido. E também, gente, é legal assim você não ficar encanada, tá? Com, com as pessoas que vão falar pra você, vão apontar o dedo e falar, você é isso, isso e aquilo. Não um diz respeito a você, você sabe aquilo que você é, você está buscando suas referências de, de identidade e você vai montar o seu estilo atemporal com as suas peças atemporais de uma forma bem natural. O último item que eu tenho para falar para você é para você escolher as peças que são indispensáveis. Lembra que no começo do vídeo eu estava falando sobre a calça jeans, É algo que se eu pudesse eu iria em todo lugar? É um item indispensável. Eu tenho que ter uma calça jeans. Sabe quantas calças eu tenho hoje no meu closet? Eu tenho quatro calças jeans. Tá? Uma que, que eu tô vendo ainda, porque eu fiz o e tô vendo, sei lá, realmente fica ou não. Mas, assim, tem três que, que não saem. Elas não saem. De, de o normal assim tem uma outra que eu, eu nem considero jeans porque calça jeans para mim é aquela aquele jeans tradicional mais tradicional então eu tenho uma destroyed né uma, uma que ela é uma mom jeans mas ela é bem rasgadona gosto dessa referência também né referência nem nem gosto de falar isso porque sou até ridículo né por conta da, das tendências que o povo fala da, da referência punk mas dessa época que, que que trazia já as roupas bem rasgadas bem detonadas é, eu tenho as calças que são skinny, né, e uma que uma que é bem, a cintura é bem alta, e a outra que é uma cintura média. Mas são calças, assim, que eu uso bastante, bastante. Então, isso pra mim é uma peça indispensável. Não pode faltar. Não existe Marcela sem calça jeans. Não existe. Assim como não existe Marcela sem conforto. Então, quando eu falo peças, peças... É, estilo de cabelo, maquiagem, se você se vê sempre uma mulher loira de cabelo comprido, não tem por que cortar, só porque todo mundo tá cortando. Se isso é indispensável pra você, seja assim, assume aquilo que você é, porque você se sente bonita, se sente empoderada, se sente atraente. Então tem o um porquê você pintar o seu cabelo né, e cortar aquele corte pixie que todo mundo está fazendo agora, ou raspar a cabeça, como as mulheres do, né, fizeram no ano de 2020 por conta da pandemia, ou sei lá eu por quê. Então, muitas delas ficaram bem legais e assumiram, outras não. Tem mulheres que pararam de tingir o cabelo, deixou tudo branco, e elas se sentiram bem. Tem outras que não se sentiram tão bem e estão voltando. São escolhas. Agora elas vão saber que aquilo, né, que a tinta no cabelo, um cabelo pintado, é essencial. Isso é muito bom, foram lá resgatar a identidade. Assim como tem um povo que tô nem aí, eu vou usar mesmo cabelo assim e acabou. Eu tenho pouca, poucos fios brancos, né? mas eu tenho uns fios bem grandões. E me incomodava muito no início, porque eu nunca tive cabelo branco, Tô com 38 anos agora. E aí começou a nascer uns fios e eu falei, o que eu vou fazer a respeito, né? Porque assim, tem um outro, mas e aí? Eu quero ser uma mulher grisalha, eu quero ser uma mulher que tinge o cabelo. Eu decidi que por hora eu vou deixar ele ficar natural, porque não tá me incomodando mais, então tá ok. Então assim como as peças, assim como a maquiagem, o cabelo, isso tudo você tem que definir se é indispensável ou não se você pode viver sem isso ou não, se é uma coisa que você gosta muito e você precisa ter. Não abra um leque, tá? Eu preciso ter saias, eu preciso ter vários Não, é aquilo que realmente eu não me vejo sem uma calça jeans. Se, tiver, se eu tiver que escolher entre um vestido rodado e uma calça jeans, eu vou escolher a calça jeans. Então, o vestido rodado é a minha referência de estilo de uma época né? E eu agrego isso no meu, no meu, no meu estilo, né? no meu dia a dia. Posso usar os dois? Eu posso, mas a calça jeans é indispensável. Então você tem que ó, fazer um equilíbrio aí doquilo, daquilo que é essencial para você ou não. Então como eu falei anteriormente, faça esse exercício. Coloca a tua cabecinha para funcionar e começa a pensar não seja dura com você mesmo não sinta culpa por aquelas peças que você comprou e não usou então mergulha neste mar de autoconhecimento e não saia dele o autoconhecimento é algo gente na vida que não passa a gente tem que estar sempre sempre mergulhada em autoconhecimento sempre buscando é, alguma coisa da gente entendendo alguma coisa que a gente fez o porquê que a gente faz dessa forma por que a gente pensa dessa maneira? E quando você estiver, né, já, na sua caminhada de autoconhecimento, eu tenho certeza que a forma com que, com que você vai começar a fazer suas compras, teu estilo, a sua percepção de beleza vai mudar, e mudar para o melhor. Então, faz esse exercício com o coração e a mente aberta. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!